Fala pessoal, algumas pessoas me pediram é, para fazer um, um guiazinho bem simples aqui de criação de magos aqui no Baldur's Gate, porque eles estão achando muito complicado, tem muitas classes, tem muitas especializações, mas não tem segredo, tá pessoal, eu estou criando um aqui de exemplo só para vocês verem, que é um humano, tá, masculino aí, vamos lá então a classe Mago. Okay? E você vai ter esse monte aqui de especializações. O que, que muda, gente? O que, que muda? Basicamente, no, é, vai mudar o seguinte. Vamos, vamos dar um exemplo aqui. Cada especialização, basicamente, vai ser o seguinte. Se você escolhe alguma dessas aqui, esquece aqui o mago desvairado, tá? Por enquanto. Se você escolhe qualquer uma dessas aqui, até o até um transmutador, entre abjurador e transmutador, você vai poder lançar um feitiço a mais por nível de magia. Então, mais uma de nível 1, mais uma de nível 2, mais uma de nível 3, assim que você for aumentando o seu nível. Mas quais, qual que é o problema? Se você for um abjurador, o que, que você vai fazer aqui, ó... Basicamente, você não vai poder lançar feitiços da escola alteração. Tem essas outras penalidades e essas outras vantagens aqui, mas basicamente vai funcionar assim. Vai ter uma escola contrária que você não vai poder usar. É, qual que eu recomendo? Isso é uma opinião minha. Então, se não estou falando é a melhor, não. Opinião minha. Eu sempre gostei de fazer magos que fossem conjuradores. Porque a escola contrária dele é a adivinhação. Agora eu vou mostrar uma outra coisa para vocês. Eu venho aqui nessa página, pessoal, vou deixar o link aqui na descrição para vocês poder consultarem. Aqui tem todos os feitiços que são do Baldus Gate. Quando vocês clicarem aqui em escola, vai estar tá em inglês, tá? Eu coloquei para traduzir automaticamente, mas aí vocês coloquem também no, no Google. Vai estar tá aqui, ó, escola. Você vem aqui e vai aparecer todas as magias. O que vocês têm que prestar atenção? Vocês têm que ver se a magia é de mago. Se for só sacerdote, você não pode é, conjurar, você não pode lançar aquela magia. Então, você vem aqui, ó, por exemplo, igual eu falei para vocês, a escola contrária do conjurador é a adivinhação. Está aqui, adivinhação. Por exemplo, pessoal, aqui ó, olha, olha, olha essa, essas, essas magias aqui ó. É conhecer alinhamento, conhece o alinhamento da criatura-alvo. Nossa, totalmente assim, desnecessário, entendeu? É, identificar é a única que eu considero muito boa, tá? Porque isso ajuda muito a você economizar o dinheiro e ganhar tempo quando você está no jogo mais pra frente. Você não precisa ficar indo em loja de fazer adivinhação. É, detectar invisibilidade, tá? Tem os seus benefícios, tem, mas eu não considero que são tão bons quanto é, as outras magias, tá? Clarividência e por aí, é, infravisão, detectar o mal, detectar o mal nem pode, porque é só de sacerdote, entendeu? Então, olha, são poucas magias que tem na adivinhação. esse é o primeiro ponto, entendeu? E eu considero que as magias não são tão boas assim. Então voltando aqui para o jogo você vai ter várias classes. O mago aqui em si, ele não tem nenhuma penalidade, tá, pessoal? Nenhuma penalidade. Só que ele não ganha aquela magia a mais no jogo, tá? É, outro ponto aqui, o mago desvairado. Como é que é isso, gente? O mago desvairado pode soltar essa magia aqui, ó, é, do, do Homer, como é que é? Onda desvairada tem uma outra magia que que você lança ela eu vou colocar aqui para vocês só para vocês verem essa essa magia tá vou qualquer coisa aqui tá aqui ó aqui tá falando do desculpa vai voltando aqui do Homer descuidado de Narral. essa magia potencializa outras magias que você conhece por exemplo eu tenho uma magia do sono quando eu clico nessa magia aqui vai aparecer lá as magias que eu conheço eu seleciono a do sono por exemplo e clico para jogar se eu conseguir ter sucesso eu vou potencializar a magia do sono com algum efeito maior por exemplo o tempo que o cara fica dormindo é maior afeta níveis, níveis maiores entendeu? Só que também pode acontecer efeitos inesperados. Esse efeito inesperado ele tem maior chance de acontecer. Se ele acontecer, o que, que, vai, que, que vai gerar? Você pode ter um efeito nada a ver, por exemplo, eu solto uma magia do som e sai uma bola de fogo. Ou então eu solto uma magia dessa e fico invisível. Entendeu? Mas ao mesmo tempo também pode causar dano para mim e eu morrer durante o lançamento da magia. Então é algo muito incerto que vocês têm que tomar cuidado, tá? Então voltando aqui, gente, não, não tem muito segredo não. A única coisa que vocês têm que fazer no mago é ler um por um. Vai lá naquele site que eu passei para vocês, dá uma lida em todas as magias. Lembrando, eu sempre indico que você pegue para jogar como conjurador, tá? Para ter uma magia mais adicional por nível e as magias que você não perde também não são tão relevantes assim agora vamos voltar no outro ponto aqui que é o seguinte Qual que é a diferença do mago para o feiticeiro o mago para o feiticeiro é o seguinte gente o mago sempre você pode conhecer quantas magias você quiser tá o que que você tem que fazer você vai achar durante o jogo os pergaminhos quando você clica com o botão direito no, em cima do pergaminho vai ter uma opção escrever magia dependendo do nível de dificuldade que o seu jogo tiver isso vai ter uma chance de sucesso então ele pode conseguir escrever aquela magia e aprendê-la definitivamente ou ele pode errar certo o segundo ponto é você vai ter lá por exemplo é, cinco espaços de magia nível 1 um. todos os dias você vai ter que memorizar as magias que você quer. E aí, depois que você dormir, você só vai poder soltar as magias que você escolheu, certo? E o feiticeiro? Qual que é a diferença, gente? O feiticeiro, ele aprende um nível limitado de magias, ou seja, ele não pode aprender nos pergaminhos. Ele vai aprender naturalmente, ou seja, depois que você começa o jogo no nível 1, você vai escolher uma série de magias lá. Até você subir de nível, você não pode aprender novas. Você tem que ir escolhendo, entendeu? Você é limitado nisso. Mas o ponto positivo dele é o seguinte, se eu solto cinco magias de nível 1, um, eu não preciso ficar memorizando. Eu posso soltar as 5 do jeito que eu quiser, dentro da, das limitações das magias que eu conheço. Então, tem esse lado positivo. Qual que eu prefiro? Para o NPC, quando eu não estou jogando com o meu personagem mago, eu prefiro o feiticeiro, porque ele se vira para lá, eu acho mais tranquilo, eu acho mais fácil, não me dá dor de cabeça. Agora, quando eu estou jogando com o personagem principal, sendo eu e tal, é, eu prefiro o mago. Porque aí eu vou selecionar as magias que eu quero, se eu quiser aprender novas eu aprendo, eu não fico travado. Tô, eu posso aprender todas as magias do jogo, o feiticeiro não pode a diferença é basicamente essa tá gente antes da gente terminar esse vídeo eu quero mostrar só mais uma coisa para vocês bem rapidamente eu vou cortar o vídeo por aqui tá porque não quero que vocês percam o tempo quando eu chegar no local eu volto a falar com vocês então pessoal volta eu cheguei aqui no friendly arm in certo não tem erro então, nos primeiros mapas, vocês vão vir aqui para a direita, tá? Liguem aqui esse botão, tá? Mostrar detalhes. E aqui, ó, no pé da sarva, vocês vão achar um anel. Esse anel, gente, ele aumenta o número de magias do nível 1, tá? Então, você pode equipar, tá? Eu tinha só uma magia, passei para duas, tá? O outro ponto que eu queria falar com vocês, gente, é isso aqui, ó. Tá? Como eu criei aqui só um personagem bem rapidinho, o que vocês têm que fazer? Vocês vão focar totalmente, gente, 18 pontos ou mais em inteligência, porque isso afeta o número de magias diárias. Então, não adianta. Quais são os, os principais que eu foco? Inteligência, Constituição e Destreza. Por quê? Constituição vai te dar vida, mais pontos de vida, senão você vai começar com 4 de vida, entendeu? Que é foda isso, você ter só 4 pontos, qualquer ataque te mata. E Destreza, porque a Destreza vai aumentar o nível da sua classe de armadura, que é isso aqui, tá? Como eu tenho uma Destreza ruim nesse personagem, aqui, ó, eu ainda estou aumentando a minha CA por causa disso, tá? Perdão, eu tô né, melhorando a minha CA, perdão. Falei besteira aqui. E, então, esses três são os melhores para você focar, tá, pessoal? Essas, essas foram as dicas bem básicas de criação de magos, tá? Se vocês quiserem saber um pouco mais, algum outro tipo de detalhe, quais as magias que eu devo escolher no nível 1, Quais as melhores magias do jogo e tal? Deixa o um comentário aqui que eu faço o um vídeo para vocês sem problema nenhum. Mas eu preciso saber se vocês têm uma noção disso. Se não faz diferença para vocês, tá? Um beijão pra vocês aí. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.